O que ocorre? Quando me chamam de mulher empoderada, eu dou na cara. Eu dou na Empoderada é sua mãe. Sua mãe que é empoderada. Por quê? Não depilou as axilas. Empoderada. Tá com aquele negócio desse tamanho que é a Mata Atlântica. todo um gambá morto ali é, embaixo. Empoderada. É CEO de uma, de uma puta empresa empoderada. É, criou cinco filhos sozinha. Empoderada. Tem coragem de dizer que não quer ter filho? Empoderada. Pega todo mundo. Empoderada. Ou seja. As pessoas não percebem, elas esvaziam. Todo o sentido mundo é das empoderado. É, qualquer... qualquer coisa. Você faz o que você quer, você é, ser não vem que é então, empoderada. Não venha chamar de empoderada. a coisa que empoderada. Não sou na vida, é empoderada. Eu, eu acho, para mim, é um, um xingamento. Não gosto. Uma disso. ofensa. Uma ofensa. Muito obrigada. Estava querendo essa palavra e não veio a é. cabeça. É, é porque, uma ofensa. Porque, é, é. porque não tem significado. Aí, aí me colocam, quando me chamam de empoderada, num. num o que, que você é, então? Num nicho. Num, num... nicho. Num... É. Ah, eu quero aquela outra parte. sexto. cesto. zé. No, no, hum. no, no, no clube da empatia. No clube da empatia. Numa caixa. Isso, no clube da empatia. No, no na clube qual, da empatia. Na qual eu não me vejo. Eu não estou nessa caixa. No clube do empático, né? É. Não do hepático, do empático. Que acaba se tornando hepático. Hepático. <risos> né? <risos> <risos> mas, mas, professora... Perfeito, maravilhoso. É, mas, mas, professora, então... É, é, é... Você é o quê, se você não é empoderada? Você é uma mulher independente, provavelmente, sim. sim independente. Casada, solteira, não sei a tua divorciada, condição. Divorciada. Você é divorciada? Sou. É, com muito orgulho, com muito amor, né? Tem aquela música, né? Eu, eu amei ser divorciada, amei. Eu você está pouco divorciada pouco. ou você está namorando, professora? As duas coisas. É, você está empoderada. As duas coisas. Eu assinei ali o direito sim. de imagens. Ah, aí tava lá escrito... Tá. É, é, é, como é que é? Divorciada. Estado civil, é. coloquei Estado divorciada. Mas você então está com outro...